todas as informações a seguir referente à caracterização do cliente e plano de negócio são fictícias devendo ser consideradas apenas para o objeto de estudo e conhecimento do processo de elaboração e avaliação do plano de negócio e investimento urbano a gente vai passar para é, incluir a garantia nessa etapa tá? eu vou inserir duas garantias uma aval e uma garantia de hipoteca Imóvel com hipoteca, ok? Vem aqui na aba garantias. Na aba aval, a gente vai incluir o avalista José Silva Xavier. O CPF dele vai ser... Deixa eu aqui o CPF é relatório. CPF dele vai ser esse aqui, CPF. Ele vai ter um cônjuge também, então vou colocar logo o CPF no cônjuge. Vou colocar o do cônjuge. E o nome do cônjuge vai ser... Maria da Silva Xavier. Clique no botão incluir. Incluir. Incluir, incluir a balista, certo? Agora eu vou colocar a garantia de hipoteca. Eu vou escrever aqui o vou colocar a descrição da, da hipoteca vai ser imóvel, comercial, comercial. Tipo vai ser hipoteca. Vou botar bastante então na hora a gente colocar parcialmente a uma letra ou o nome parcialmente. Puxa o parecida, no caso que é só a hipoteca, o valor é 150 mil. Então, essas as informações de colocar de hipoteca, clicar aqui em incluir, incluir hipoteca, agora salva novamente, ok, salvei, bom, garantia, agora vou informar, Dados Econômicos e Sociais, que é, o, é a quantidade de empregados. Né? No primeiro campo eu vou informar a quantidade de empregados atuais, vai ser 8, tem 8 empregados. É, a quantidade de empregados acrescentados, acrescidos, né? vai ser 2. E a quantidade de empregados temporários, vai ser 3. Bom, com isso, que salvar. E...